Fiz parte da panela, eu te mirei, depois atirei, atingi minha meta Curto poetas no topo, nem todos no topo do jogo são donos das regras Castelo de ego, de lego, são léguas de ego, então meça Se a levada não encaixa nada, pega a caixa e guarda Oh, uh, oh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Demorou, ninguém faz ser energia, então eu passo Hoje você já cai tipo fruta, caindo do cacho Vai para o riacho, sem zoeira Você tá no riacho, eu tô fluindo tipo capoeira Tipo cachoeira, melhor você parar Por isso que na base eu vim pra destroçar Você tá com essa peita aí, cê sabe Pega o telefone, tá escrito forever no rap Forever alone, pois cê tá sozinho, isolado Vai ficar jogado, melhor você parar Termina chateado Bad boy, bad boy, canta Bob Marley Independente de tudo, bota o lei Suavidade é vacilo, já que é bad boy Escuta Bob Marley, depois dessa surra você vai ter que ficar bem tranquilo Eita porra tem resposta do outro lado, o Thiago na voz E aí, mano, o Forever Alone vai deixar? Eu não deixava a minha peita, forever alone Só que você não tem amigo, você tá na frente zone Porque você tá ligado, meu parceiro Eu tô rimando meu chegado, rima aqui o dia inteiro Falou de riacho, você é a capacho Sua rima foi muito ruim, eu riacho Tá ligado, porque demorou Eu chego rimando, agora sem caô Porque agora minha mente é que corrói eu te mato e hoje agora eu viro um bad boy Porque cê tá ligado, e agora meu chegado Rimo nesse verso, fazendo improvisado É mó satisfação de colar aqui na central Porque o respeito é essência e também fundamental É isso, a satisfação é nossa, meu querido 30 segundos de resposta, vai, que vai, DJ! <risos> Faz tempo aqui que eu não batalho Só que quando eu faço rap eu nunca avacalho Porque faz tempo que eu não faço isso Mas quando eu chego pra rimar eu mantenho meu compromisso Eu posso até te zoar accent. Eu posso até falar que sua cara é de cocô. É de cocô, mano, a rima que não composta. Sua cara é de cu porque você rima uma bosta. Então você tá ligado, fica suave, irmão. Agora eu mando rap aqui nessa sessão. Por isso que eu chego, mando na informação. Olha a cabeça do Jonão, parece até o Flutão. Vai deixar, Jonas? Temos o local. do outro lado. Jonão, vamos, vamos, vamos, vamos. Demorou, quer gastar ah, não. Uhum, uhum. Tranquilidade, as frases são sensacionais. Copiou minha rima, direitos autorais, porque os meus são mais legais. Cabeça de Plutão na cabeça, ele repara até demais. A rima vem ah, então, então fica quieto. Suavidade, mano, é dialeto. Ele é um bad boy, até amanhã. Seu Martin Lore, eu sou o Smith. Eu que pego a sua rima. Acabar. Por isso mesmo na vazia eu vim pra destroçar Eu não tenho amigo aliado Minha mãe sempre dizia Melhor sozinho do que mal acompanhado É isso que acontece Então fica quieto Tranquilidade, mano, é o dialeto Você ri, tá certo, meu parça? No começo eu ri subestimando, Agora dá esse sem graça Ui Para aí, você começa, Thiago Terceiro e decisivo, round Vai de volta naquele speak Thiago na voz, DJ, quando você quiser Aperta o play Vocês vem com a mãozinha pra cima, coloca o clima lá no alto Certo, bota a mãozinha pra cima oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mano, eu chego mandando agora pra... Legado. Só que eu chego mandando o verso aqui nesse improvisado Improvisado eu chego mandando rimando parceiro você é vacilão Roubei a foice da morte e hoje cê se fudeu, sua vida tá na minha mão Cê tá ligado, meu mano. Chegado, chegou mandando rimando, fazendo aqui nesse versado. Fala que deu risadinha sem graça, mano. E agora eu tô mentindo. Eu tô da risadinha sem graça, porque o Coringa mata sorrindo. Ah, fala tua boca, tá ligado? Não é mais pois agora eu vou chegando. Agora chapu o seu globo. Você fala que eu tado a sua mão, é aquele ditado. Cê tá brincando com fogo. Isso não é que eu tento, agora eu vou falar. Por isso nessa é base agora é. Beat de trap, de funk na ação Só uma mistura de Damacy, Rodolfinho, MC, Felipe Boladão Calma aí, moleque Você tá ligado, mano, que seu é de break Se você não entende, não é vivete Já que você tá muito bom de conteúdo, pega o meu cheque você... oh, oh, oh, oh, oh. Chego mandando rimando, parceiro Agora eu faço a minha arte Você falou que é cheque é sua morte? Passa no Mastercard Você tá ligado, meu mano? Agora aqui pros meus fiéis, falo de chama, eu pego aqui na minha mão, eu viro chama lá do ben 10. Esse cara tá achando que na batida tá achando que é level hard Você tá falando de maquininha, eu lembrei até do motocard Mas agora fica quieto, vou falar, cara tá gritando, olha só se eu rimar Deixa o moleque nessa ação, tá gritando se eu rimar Isso aqui é o jornal é. Chega mano agora, chegou na rima, parceiro. Eu não tô à toa. Quando você rima boa, isso é história. Porque quando você rima, parceiro, é consequência da rima boa. Você tá ligado? Eu até travei, mas tá de boa. Porque a rima é sua, mano. No rap eu nunca tô à toa. ah, ah, ah, ah, ó. A sua história foi tão sem sentido, mas eu vou avante Sua história foi tão sem sentido quanto o anão falar que teve uma jornada grande Isso que acontece, pois agora eu vou contando Rima, hip-hop, catch só de falar na contagem É a mesma coisa do pinóculo falar que rima de verdade